Ai, fala galera, aqui quem fala é o Antônio e eu vim trazer um vídeo pra vocês Infelizmente, Grenny, né, muito obrigado pra vocês que votaram Pra mim passar uma gameplay inteira, levando susto, tá? Sim, é um jogo tão legal, né? simulador de pão Tá, né galera, mas sem enrolação, então, bora pro vídeo A gente vem aqui no por isso que eu rodeio o green. Olha uma coisa. Olha o um naipe do bagulho. Eu, te... eu não gosto de jogo de terror, galera. Em minha defesa, eu não gosto. Eu não gosto de levar susto. Quem gosta de levar susto, né, galera? Eu vou deixar aqui, né? Pra ficar mais clara a qualidade no LoL, né? A gente vem em dificuldade, vai ser é normal normal. Show. É. normal, eu vou baixar um pouco, sabe, porque eu não quero outro levou cagar. É isso. É, eu vou tirar a música porque é da copyright. Então é isso, então bora. Eu não quero levar um susto. Eu sei que eu vou levar. Amanhã ou depois de amanhã, galera, eu trago o um simulador de pão. Meu Deus, olha o um naipe do bagulho. aí eu, eu tô vendo que eu vou ligando um extremo cagaço. Hum. Ui, a casa. Não, menino, você é burro. É, parece que é. I gonna do a one, me Então vamos galera. Agora tomara que carregue logo. Hum, meu Deus, galera. Eu não quero começar morrendo, né? Quem quer começar morrendo? Meu Deus, tô cego. Ah, tem uma lanterna. É, ficou razoável. A gente não começa assim no jogo, tá, galera? Eu, eu sei, né? Eu não sou trouxa. Eu posso saber que a grene tá por aqui, né? Ué, tem que ter estratégia. Eu joguei muitas vezes grene Ai, hum. galera, que medo! Hum, galera, e o vestido da velha. Isso. Meu Deus do amor, a gente esperando aí bem longe, né? Ela fechou por é que agora seja uma hora boa para sair. Eu estou. Nada aconteceu. Vamos esperar só um pouquinho, né? e eu deixo de chamar mais <risos> ai velho não dá a velha tava lá esperando tudo a ai parece que eu não gosto de jogar esse tipo de jogo mas era a única ideia que eu tinha eu podia ter botado botar ali um Unidos a ou não é para gente continuar nessa cena, mas não, eu esqueci. A tá trancada. A gente tem que pegar esse item, né? No final, já acontece Tá? Ah. Ai, meu Deus, é muito. Só para ver ele abrir a porta. Ai, ele tá aqui, me medo! Faz tanto tempo que eu não jogo, galera. Meu Deus, me dá um cagaço esse jogo. Por que eu não trouxe o ninguém? Tá, mas agora é tarde demais. Será se eu vou? Será se eu não vou? Não sei. Acho que eu vou, né, galera? Ixi, velho, deixa uma armadilha. Eu sou meu querido. Meu Deus, Deus. Derek, corre Derek, corre Derek. Ui, a veia viu nós, eu acho. Ai, Derek, meu Deus. Será? Tô com medo dela. E ó, a armadilha. Quase caiu na armadilha. Eu sei que eu vou morrer Que susto, achei que era A ah, miserável Deixou outra armadilha Existe. Meu Deus, eu devia ter deixado no fácil. Também. Vixe, galera, eu tô vendo que isso vai dar mal. Isso vai acabar muito mal. Eu estou com mau pressentimento a ruífica coisa assustadora, velho. Olha minha engrenagem eu odeio isso ela do nada, do nada aparece na minha frente. Meu Deus, eu não podia ter virado um pão. Um pão. Vocês têm que escolher o jogo mais do mundo. Mas o então, que eu mais tenho medo, vocês têm que escolher, né? Agora eu vou indo assim, já sempre passando pra vocês. Se eu morrer, né? Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu que podia ter uma espalha Uma porta para que Uma porta de que eu Agora a gente vai no cirilo Tudo mais quietinho, né galera? aqui embaixo da cama aqui do lado e corre, corre corre corre aqui tem alguma coisa porque não tem nada eu não lembro para que, que isso serve nem é aqui no engine part engine engine part eu acho que uma parte do carro não sei Deixa eu não posso ouvir isso. Aqui. Corre, Dereck. Corre, Dereck. Meu Deus, Dereck. Como abaixa agora? Ixi, olha o que aconteceu. ai dele ai ai não olha vamos tentar mais uma vezinha sabe que a beleza tá vai aquecendo ai, obrigado quente do pc aqui ah não, esse não é uh, vamos mesmo muitas mim que de desengantadora vamos pular mesmo esperar carregar hum. beric que, que, que eu fiz em escolher esse jogo pra de quem né galera? Uh. Quando eu faço alguma enquete, eu sempre me ferro, sabe? Ixi, o jogo fechou. E abriu de novo? Que PC bom, hein? Galera, aí, ó, voltou. Hum. Vocês são muito, meus inscritos, muito legal, sabe? Hum. meu deus agora que eu percebi a mesa é uma tem o formato de uma cruz mas se a mesa é uma é redonda porque tem o formato de uma cruz Derek. Oh, meu deus eric eu não tô vendo nada esqueci de pegar a lanterna. caramba Quase morri espornada. Sai. Sai! Sai! Meu Deus! Sim. Esqueci de grana, era tão arrepiante! Tá, mas calma, a gente vai conseguir! É. Fugir eu não sei, mas jogar a gente vai! Hum. Que tem gaveta também Não tinha visto então, Não tem nada né? Granny querida Você não está aqui, tudo bem? Uma chave das armas Tá Não tem nada a das armas é aqui. Um ah! beijo. Não estou em paz. Eu estou tudo arrepiado. Ai. Meu Deus. Já vamos correr. Ai, não me diga que eu tenho que sair da casa. Ele que foge, né? Só pra ela abrir a porta. Ai, Derek, olha ela ali. Derek, meu Deus, Derek. Vamos, ver. não sei. Coisa velha lá, galera. Será assim? Mom. Ah, ah! Oh, não, galera, eu desisto.